a palavra neste momento, Sua Excelência o Ministro de Estado das Comunicações, André Figueiredo. Bem, muito bom dia a cada uma e a cada um dos aqui presentes. A gente que faz o Ministério das Comunicações e eu particularmente que estou nessa missão a praticamente cinco meses, né, tenho tido, digamos assim, é, uma oportunidade de um crescimento pessoal e político que não julgava ser possível num tempo tão exíguo. Né, e confesso que mesmo não tendo sido originário da rádio difusão do nosso país, mas hoje sou entusiasta da importância que a rádio difusão tem, já sabia, talvez até pelo papel político de desempenho, já sabia da importância, mas não sabia, não tinha ciência da dedicação, do, do tamanho, digamos assim, da importância que cada um daqueles que fazem, não apenas as grandes instituições da radiodifusão, mas aqueles pequenos é, radiodifusores, aquelas pequenas mídias regionais, né, a importância que tem hoje a capilaridade que certamente muito serve à população brasileira. Por isso, quero saudar todos que compõem a Frente Parlamentar pelo fortalecimento da mídia regional, no nome do deputado Pedro Kizai, que fez esse convite há alguns meses, né? Pedro? e que a gente sempre teve um excelente relacionamento no Parlamento, e eu não poderia de forma alguma deixar de estar presente nesse momento que julgo de extrema relevância, até mesmo para que seja um norte nas ações que nós temos a tratar aqui no Ministério das Comunicações. E, ao mesmo tempo, que saúdo o Pedro Quizá quero saudar também o Zaratini, deputado Zaratini, que preside agora a mesa. Também com ele tive grandiosos momentos fez a legislatura passada, quando juntos conseguimos aprovar um projeto importante para o Brasil, que era os royalties de Pressal para Educação. Quero saudar aqui meu colega, também ex-presidente da AGERT, deputado Afonso Mota, que é valoroso ele. Estava até pouco tempo na liderança do PDT e um companheiro histórico de lutas no Rio Grande do Sul. E ao saudar o Afonso, saudar também o Melão, que está aqui, o nosso presidente da AGERT, que tive a oportunidade de ser cobrado pela segunda vez, que a minha cobrança, a primeira foi no dia da minha posse, né, que meu amigo Daniel Eslavieiro, na presença da presidenta Dilma e de toda a difusão brasileira, fez duas cobranças extremamente pertinentes. Né, por conta da morosidade e talvez é, digamos assim de um certo temor que se tinha de se tomar decisões né? e se nós estamos ocupando determinadas missões nós temos que tomar decisões e ter senso de urgência infelizmente né, a, quando tivemos no congresso da AGERT lá em Canela nós, disse, nós dissemos que em duas semanas estaremos apresentando a tabela da migração MFM e conseguimos apresentar para a Verde, conseguimos ter aqui a essência ao saber que, mesmo não sendo valores irrisórios, eram valores justos, estavam ao alcance e que foram plenamente, digamos assim, discutidos, não foram é, valores que não, não tiveram uma parametrização adequada. Nós levamos em consideração vários fatores, desde o índice potencial de consumo, passando pela população atendida, é, IDHM, IDHM per capita fizemos uma regressão a partir da maior capacidade de transmissão, de, do maior município que é São Paulo, até mesmo da menor capacidade de transmissão em termos de potência da antena, de cidades abaixo de 10 mil habitantes, em localidades com baixo índice potencial de consumo. Apresentamos, encaminhamos para o Tribunal de Contas né, e fizemos aquele grande ato dia 24 de novembro, com a presença de todos os senhores é, que estavam aqui presentes e que mais uma vez quero agradecer a cobrança, eu acho que, que é importante sob pena daqui a pouco a gente ficar represando e quero agradecer mesmo, em nome da Aberte aqui em nome do Daniel, essa cobrança incansável para que a gente possa realmente dar celeridade aos processos, dentre os quais outro que nós conseguimos ontem ter um marco histórico na TV brasileira que foi o desligamento do sinal analógico no município de Rio Verde previsto para 29 de novembro, né, mas absolutamente incompatível com, com o atingimento da, das metas de domicílios que deveriam ter, é, a, já estarem aptos para o sinal digital, domicílios que tinham apenas recepção de TV aberta, que o que a portaria determina é 93%, e por ocasião da pesquisa que antecedeu o dia 29, tinha 68%. É, no dia 22, no dia 29, posteriormente, nós fizemos uma pesquisa e que apresentou uma evolução para 78% e durante esses dois, pouco mais, esses dois meses, na verdade, nós fizemos, perdão, três meses, nós fizemos uma, uma grande mobilização com outras variáveis que não estavam previstas em termos de atingimento das metas, inclusive é, a disponibilização de conversores para os integrantes do Cadastro Único do MDS, anteriormente era apenas para os beneficiados do Bolsa Família, e chegamos a um patamar de 85%, né, que fez com que, com a claro, da radiofusão e dentro do GIRED, nós pactuássemos em consenso para que fizéssemos realmente desligamento, até porque Rio Verde é um piloto. Então a gente quer ver também como a população de Rio Verde vai se importar, a partir de agora, que efetivamente houve o desligamento do de sinal analógico. Não tem mais sinal analógico no município de Rio Verde. Então a gente quer ver como se comporta a população nos 15 dias subsequentes, para que isso sirva como parâmetro para Brasília, é, que será o próximo. Aí será um grande município, uma grande. Desculpa, um município, não, uma grande região a ser desligado esse sinal e que certamente servirá também como parâmetro para São Paulo, que será subsequente em março de 2017. Calendário esse que também foi reajustado em comum acordo. Né, com o setor de telecomunicações e com o setor de rádiofusão, mas que vai culminar com 31 de dezembro de 2018, nós tendo a frequência de 700 MHz completamente livre para que nós possamos ter, é, através das operadoras de telecomunicações, a frequência de de 4G chegando a regiões com maior facilidade no nosso país. Quero saudar aqui a deputada Conceição Sampaio, saudar o deputado Evaí, cadê o Evair? aqui tá lá atrás agora tá aqui na frente tá, tá perto de embora vai <risos> deputado Ricardo Barros deputado Evandro Romar companheiro também da frente parlamentar da atividade física meu conterrâneo deputado Chico Lopes né juntamente com o deputado Chico Lopes quero saudar a nossa presidenta da Certe Carmen Lúcia deputado Angelim deputada Alex Canziani que tava aqui e se ausentou, deputado Romulo Gouveia deputado Valdir Colato deputado João Pitella deputado Geraldo Rezende deputado Adelmo Leão deputado Silas Freire é, enfim, colegas parlamentares né, porque isso tem algo que eu me orgulho muito é, para além da missão muito honrosa de ser ministro ser deputado federal né, sou deputado federal, tenho na Câmara dos Deputados o grande a grande casa do povo brasileiro né? E, como tal, essa frente vem muito ao encontro dos anseios de uma população que precisa saber o que realmente acontece no nosso país. Por isso que a mídia regional, no nosso entendimento, tem que ser constantemente valorizada. Por isso que quero saudar também aqui, quando falo muito de rádio não não cito aqui a importância dos jornais do interior, mas quero saudar o Miguel Cobb, presidente da Associação dos Jornais do Interior, Saudar aqui também o Amir Félix Ribeiro, presidente da Associação dos Diários do Interior. Saudar o Rubens Obrich, presidente da Associação Catarinense. É, enfim, acho que... E o Nilson Silva aqui, saudá-lo, ex-colega do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e Orientado do MTE, que agora está na Empresa Brasil de Comunicação. Enfim, a todos os aqui presentes, né, jornalistas, pessoas que têm na mídia regional esse importante meio de comunicação com, com a população brasileira, nós temos tido, nos últimos cinco meses, nessa missão que nos foi confiada pela presidenta Dilma, uma das principais características que sempre norteou nossa ação no Parlamento ou em outras funções que a gente exerceu é o diálogo, né? A capacidade que nós temos de saber que precisamos aprender e nesse processo de aprendizado faz com que nós tenhamos também a certeza de que algumas ações podem ser modificadas, né? Como aqui foi colocado pelo presidente da da Aerte, né? No sentido de que é, o simulcast, essa é a demanda, possa ir além dos 60 dias, mas isso inclusive para cidades onde não vamos precisar estender a frequência, Você tem alguma ideia de prazo que, que, que seja necessário, seis meses. seis meses, vamos ver isso aí, vamos ver como é que a gente faz, me comprometo a fazer esse estudo, né? porque para aquelas aquelas regiões onde nós vamos precisar desligar o sinal analógico para estender a faixa de frequência de FM, é, já existe uma previsão para as emissoras que forem para a faixa estendida de cinco anos. Né? Então, de qualquer maneira, vamos, vamos trabalhar. O que a gente está aqui é para facilitar, não é para complicar. Então, que a gente puder facilitar, com certeza, nós faremos e já já vou encaminhar e discutir junto com a Anatel também essa questão da possibilidade de estendermos o 5 para seis meses. Acho um pleito justo. na minha parte, terei uma posição de defender essa demanda da radiodifusão. Nós temos alguns desafios, né? e aí também quero, quero, talvez, passar alguns informes, porque quando nós assumimos, nós tínhamos aqui uma demanda de 15 mil RTVs, 15 mil RTVs, e que tinha um prazo, dia 24 de novembro, de, de serem concedidas essas outorgas de RTVs. Só que dia 24 de novembro também já existiu uma portaria determinando que não seria mais concedida a RTV. É analógica, né? por conta de que com migração para a TV digital seria até contraditória. E encontramos uma solução que beneficia, sim, a radiodifusão, a, a quem já tem RTVs e que tinha uma demanda reprimida aqui, no sentido de que é, se houvesse a substituição daquela demanda de uma RTV analógica sem precisar mudar em nada o projeto anteriormente enviado apenas com adequação a uma portaria que nós editamos no início de dezembro que era você ter é, manifestar que tinha interesse em uma RTV digital e solicitando a permissão de iniciar operando em analógico Por quê? Nós abreviamos duas coisas Vocês, quem já tinha todo, todo, todos os equipamentos para a RTV analógica pode operar em analógico, e quando já estiver totalmente pronto para migrar para a digital, não precisa pedir uma nova RTV digital. Então a gente conseguiu, dentro de um simples instrumento, uma manifestação formal de interesse, a gente fazer a adequação daquela demanda anteriormente protocolada, e apenas com, essa, com, essa, com esse novo instrumento a gente já conceder, e vemos concedido, a, evidentemente, dentro das possibilidades. Agora, uma coisa que eu tenho discutido, discutido inclusive ontem no voo para Rio Verde, com, com, com a Beste, com o Daniel Javier, nós precisamos também ter umas, algumas limitações. É, Existem abusos e eu não quero entrar aqui no mérito, até por conta de que nós precisamos, dentro de fóruns adequados, realmente ver o, os vários lados que norteiam. Mas RTV, primeiro, não é para ser um instrumento econômico de você ter, a, ter aquela outorga e posteriormente vender para quem tem gerador. No nosso entendimento, isso precisa ser dado um basta. Né? Não vou, é, Logicamente, ninguém vai tirar direitos adquiridos, mas tvs que são meramente um instrumento comercial, elas precisam é, ser rediscutidas, repensadas, e eu acho que a Abert pode puxar essa discussão, viu? até para não ser uma imposição apenas do Ministério das Comunicações. Ao mesmo tempo, nós também temos que ter a compreensão que existem municípios onde as prefeituras, elas têm as, né, as torres, certo? E como tal, nós temos que dissociar. Por quê? Porque aí não é um interesse comercial, é um interesse público. É o um interesse público daquela prefeitura disponibilizar para a sua comunidade em locais, às vezes, não economicamente rentáveis para geradoras, mas que se a prefeitura disponibiliza, aí já é uma outra situação. Por outro lado também, e aí entra uma, uma situação que também temos que, que conter determinadas anomalias, é, nós tivemos aí, recentemente, dentro das novas demandas de RTVs, uma, uma geradora educativa que tem direito de pedir, claro, é, RTVs, mas apenas um protocolou 528, 528 pedidos de RTVs. É um certo absurdo. Né? Então... Existem determinadas situações que nós temos tendo que, que observar e, e ter que tomar decisões. Nós, eu não vim aqui apenas para chegar e fazer o que sempre tem sido feito sem críticas a, lógico, a quem antecedeu, mas mas não é porque já havia já é uma prática que a gente tem que continuar com essa prática. A gente tem que determinar determinar regras, volta a dizer, sempre em conjunto com o setor. Nós não vamos tomar decisões aqui. Nós precisamos, e aí eu não tenho dúvida de dizer, cada vez mais incentivar que as mídias possam ter um conteúdo local. Isso nós precisamos no âmbito do rádio, jornal, televisão. Nós precisamos ter esse incentivo. Mas nós precisamos dissociar esse incentivo do interesse meramente econômico. E foi muito bom ontem, quando a gente viu lá em Rio Verde, e cito ontem, porque estava muito presente a geradora que tem em Rio Verde, disse, olha, o grande diferencial que nós temos é o conteúdo local. É isso que nos dá os altos picos de audiência. São os nossos noticiários, são as programações que, que, que divulgam a cultura local. Da mesma maneira, uma outra geradora, uma outra, e aí era uma repetidora, de uma geradora de uma cidade vizinha, da mesma forma dizendo que aquilo dali é que dá o um grande diferencial. E se a gente rodar o Brasil todinho, a gente vai ver que talvez dentro da TV aberta, o que vai, digamos, fazer com que ela sempre tenha uma vida ativa, é o conteúdo local, é onde a população se vê, é onde a população vê diretamente seus problemas, é onde a população não precisa, através de uma parabólica, Veio uma programação oriunda do Rio de São Paulo, sem críticas a Rio de São Paulo, mas para o interior do Ceará, para o interior da Amazônia, a gente precisa saber o que é está acontecendo lá dentro. E aí entra a importância da mídia regional. Essa importância vai ser valorizada na nossa gestão do Ministério das Comunicações. Sei que em vários momentos ela tem sido valorizada, mas nós queremos cada vez mais fazer com que essas ações possam ser potencializadas com todo o apoio do Governo Federal através do Ministério das Comunicações. No âmbito da rádio difusão comercial, também no âmbito da rádio difusão comunitária, certo? nós queremos fazer com que municípios, todos eles, tenham pelo menos uma emissora comunitária, dentro do padrão, digamos assim, do que a lei determina. Não queremos emissoras comunitárias para concorrer com a radiodifusão comercial. Então, isso a gente também deixa muito claro, e isso nós colocamos para, para abraço, né, que inclusive nós colocamos, e eles têm essa consciência, precisam também sobreviver, toda a rádiofusão comunitária, e nós temos essa compreensão, nós precisamos trabalhar na perspectiva de que pequenas emissoras, porque às vezes a gente tem um, um, uma rádio comunitária em um município, e ela tem às vezes um porte até maior né, do, que uma, do que uma pequena emissora comercial. Lógico que são exceções, né? mas nós temos que ter um olhar muito atento para que não matemos esse instrumento importante de democratização da mídia, que é uma rádio comunitária, às vezes desvirtuada por utilização política, é fato, né? isso daí a gente tem que estar muito atento. Né? Então, nós também estamos atentos dentro da questão do conteúdo, não para cercear qualquer tipo é, é, de programação, mas para que ela tenha as suas atribuições que são previstas em lei o é, que, que vale também para a difusão comercial. Mas vim também conversando com o Daniel, sei que, por exemplo, o Melão já chegou para a gente com, com a demanda, a Carmen Lúcia já chegou com outra demanda. Tenho certeza que é uma demanda de todas as associações estaduais, que a gente tem um olhar atento para a sobrevivência econômica das pequenas emissoras. Porque você está no município, e principalmente com essa, com essa situação onde agora, com a migração de AM para FM, nós vamos ter mais ainda a necessidade de uma mídia localizada, nós precisamos ter essa atenção, e nós estamos tendo essa atenção, nós estamos buscando é, alternativas é, infelizmente vivenciamos um momento é, de, de, um, de, uma, de uma crise, claro, mas de uma crise que também nós temos convicção que no decorrer de 2016 terá o início, será o início de sua superação ontem à noite tivemos a nível do nosso partido, PDT, tivemos um jantar com a presidenta Dilma, ela está fazendo isso com todos os partidos da base, reuniões, e ela deu uma sinalização muito clara. Né? O Brasil passou em 2015, evidentemente, um momento de extrema dificuldade. E ela sempre tem dito, uma crise é algo muito doloroso para ser desperdiçado. Né? Então, a gente precisa muito aprender com os sinais que, a crise, que as crises nos trazem, para que nós possamos, com, essas, com esses aprendizados, evitar que elas retornem ou evitar que elas tomem um potencial ainda maior. E isso, a, a, a, a, os nossos setor, o setor de comunicação no Brasil, tem um papel importantíssimo. Não apenas pelo caráter objetivo de você fazer, evidentemente, a divulgação de, de setores da atividade da economia que, que podem girar o comércio, a indústria, mas também pelo caráter subjetivo, porque se de repente a gente acorda de manhã e só vê um noticiário com notícia ruim um jornal televisivo, que só tem coisa ruim no Brasil, não tem coisa pior para você acordar e ir para o trabalho. Puxa, vai dar tudo errado. Isso acontece no futebol, não tem coisa pior do que a gente acordar e depois um dia que um o time da gente perdeu. A gente acorda com raiva. Não é não? É, tá aqui? É, né? Ferrinche. Aí tu, tu sempre é feliz. Deputado de Clóvis, se ferrinche. Mas a gente está na segunda divisão do cearense. Nunca mais jogou. Não tem tristeza de felicidade. <risos> Olha, esse aí é o paraíso de todos Mas para quem? O deputado Afonso Mota Eu vejo como ele estava lá na liderança Lá no partido, uma coisa era quando o Inter ganhava Outra coisa era quando o Inter perdia Ficava logo zangado não é não? Então é do mesmo jeito, é a gente saber Que no dia a dia da gente Se a gente acorda e vê notícias boas Boas práticas é? E aí foi muito legal a gente ver, né Daniel, ontem eu fui dormir com o Jornal da Globo lá a última coisa que ele deu era a felicidade da população de Rio Verde de ver a qualidade que tinha aquele sinal digital de TV, né? E a população mais humilde, não era aquela, apenas aquela que tinha comprado uma televisão tele, chamada Tela Fina, não. Era aquela que tinha recebido conversou e que estava mostrando claramente o que era o sinal analógico antes e o que era o sinal digital depois. Então, a gente tem que proliferar notícias boas porque às vezes a gente diz, olha, 47% da população está sofrendo com um determinado tipo de situação, esquece que tem 53% que está aplaudindo, né? então, dependendo, e aí eu não estou aqui para ensinar para a nossa brigada, né? a gente sabe muito bem que um setor de comunicação no nosso país pode sim transmitir esperança ou transmitir revolta, isso é claro, né? então, não estou aqui também apenas para dizer, por conta de ser hoje ministro do Governo Federal, mas não são só notícias ruins que existem no nosso país. Existem boas práticas em vários setores do nosso país, sim, que precisam ser evidenciados. O Brasil, tive, na semana passada, um evento no exterior e o Brasil continua com muito respeito lá fora. Continua com muito respeito, existe uma expectativa muito positiva em relação aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Certo. Nós temos aí a certeza de que o Brasil pode aproveitar esse momento para mostrar que é um país tão grande quanto o seu povo. É isso que nós queremos deixar muito claro. E quem vai fazer esse grande papel é justamente a mídia regional. Não é? A gente sabe muito bem a importância que cada um dos que aqui estão, dos milhares, ou milhões que fazem mídias regionais no Brasil, com muita abnegação. E aí volto a insistir na importância também dos jornais do interior, porque lá no Ceará, eu, por exemplo, tenho vários e vários é, jornais que, que fazem chegar a municípios onde os dois maiores jornais do nosso Estado não chegam, mas aquela mídia regional chega. E chega não apenas no caráter impresso, mas também, claro, através da web... Você ter essa possibilidade hoje de, de trazer notícias lá, de Cariús, lá no interior do Ceará, para todo o Brasil. Você às vezes vê um blog, claro, que, que, que tenha, e também a gente tem que saber que tem blogs e blogs, tem blogs responsáveis e tem aqueles blogs que efetivamente só servem para fazer algum tipo de chantagem. Mas não é a regra. A regra é nós termos realmente blogs que tragam conteúdo, que tragam um processo de discussão, que escutem as partes e que façam a população participar. E esse é o caráter principal que a gente quer dar. Democratizar meios de comunicação através da proliferação de mídias regionais. E aqui, volto a dizer, queremos ainda no decorrer desse semestre lançar um novo plano de radiodifusão comercial, certo? um plano de outorgas de radiodifusão comercial que há algum tempo não tem sido lançado. Nós queremos aumentar ainda é muito pouco o número de emissoras que nós temos no Brasil. Muito pouco. Né? Eu acho que, a gente, se a gente for ver o número de AMs no Brasil, em torno de 1.800, é muito pouco para um país que tem 5.570 municípios. É Muito pouco, a gente tem que aumentar, já que grande maioria delas, se não a totalidade, vai migrar para a FM, 78% dessas emissoras já manifestaram interesse, nós temos que aumentar é, para que a gente possa cada vez mais propiciar ao Brasil o acesso à informação. E o acesso à informação, com certeza, passa pela mídia regional, porque é uma informação dirigida à sua realidade. E a mídia regional, lógico, também transmite as informações nacionais, mas dando o conteúdo regional, ela faz a grande diferença. Por isso, meu amigo deputado Pedro Kizai, quero mais uma vez agradecer o convite, certo? Dizer que aqui o Ministério das Comunicações se sente muito honrado de sediar esse evento pelo conteúdo dos debates que vão aqui, nós vamos ter por aqui. O ministro Adil Silva deve estar vindo, né? o Nilson é que vai tocar pela EBC também, não é? Então, nós vamos ter aqui certamente uma manhã de, de um debate muito profícuo para que a gente possa construir. E nós aqui no Ministério das Comunicações estamos prontos para, para receber sugestões para que a gente possa avançar, sempre com o sentido de um senso de urgência muito grande. Porque na, na outra área de atuação do nosso Ministério, que é justamente a área de inclusão digital, nós não temos tempo a perder. Né? Nós não podemos, por exemplo, comprometer uma geração completa ao prever que internet rápida nós vamos ter em 2025 para todo o Brasil, né? Nós vamos ter internet rápidas, no que depender da nossa atuação, no que depender, eu tenho certeza da vontade da presidenta Dilma. Agora precisamos mostrar caminhos financeiros e técnicos que propiciem nós atingirmos essa grande meta até o final de 2018. Nós vamos construir porque nós não podemos comprometer gerações. Esse é o nosso ponto de vista aqui, é o que está norteando a atual gestão do nosso ministério. Mais uma vez, muito obrigado pela importância que vocês têm para o Brasil. Acima de tudo, de construir um Brasil mais democrático, um Brasil mais informado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nós agradecemos a...